Olá, belas! Hoje iremos falar de lápis e rímel, tá? Vamos começar já com uma dica para quem tem poucos cílios, assim como eu tenho. Para quem tem muito, pode pular essa parte ou, se quiser, pode destacar mais ainda. Nós vamos passar o lápis de olho aqui, ó, em toda a linha d'água superior. Pra quê? Pra dar aquele destaque assim de, nossa, ela tem cílio, sabe? Mas na verdade nós não temos, é o efeito do lápis. Então, vamos lá. Começando aqui, ó. Tem gente que tem agonia, mas é questão de treinar, treinar. Eu tinha antes, aí tanto que eu fiquei fazendo que hoje eu não tenho. Então, vamos passar. Tá? Se você não conseguir dessa forma, você pode puxar um pouquinho assim, ó. E passar dessa maneira, ó. Tá? Nosso coelhão. <risos> Mas você pode puxar aqui, ó. Já faz uma diferença, olha. Parece que eu tenho mais cílios que esse, né? Então, você faz aqui. Já dá uma piscadinha pra cair aqui embaixo, ó. Né? Que já vai também fazer um efeito aqui embaixo. Então, primeira coisa que você faz é isso, tá? Depois disso, nós vamos passar... A máscara tá, então vamos passar a máscara. Dou uma puxadinha, primeira camada, gente. Sempre pegar aqui da raiz. Passar o rima, gente, tem que ter cuidado e paciência. Eu sou é, toda atrapalhada, então eu acabo passando em outros lugares, mas não, não leva em conta, tá, gente. Mas aqui ó, passar aqui rente a, a raiz. E vem trazendo. E tem que ter paciência, muita paciência, principalmente, ó, de aplicar esse, esse rímel, tá? E aí, eu dou até uma tremidinha aqui, ó, tá? Pra pegar bem. Mais uma vez. Vamos lá. E aqui, ó, gente, não sei se vocês vão conseguir ver. Na hora que eu passo, eu venho aqui e faço uma curvinha aqui, ó. Tá? Então, já vou passando e fazendo uma curvinha, porque você levanta mais o, o pouco cílio que você tem. Se for o mesmo caso que eu, caso contrário, é só passar tranquilo. Isso é só uma dica pra dar a intenção que você tem bastante cílio então passa bastante tá tem muita tem cílios à prova d'água então tem gente que passa e lacrimeja não tem problema tem cílio próprio para pessoas que lacrimeja fácil também existe no mercado vários tipos de de, de, de rímel Tá? Que alonga mais, que dá volume E aí você escolhe Olha só, gente Olha a diferença Não sei se vocês consigam, conseguem ver Mas aqui eu consigo Ó, esse que não tem E esse que tem Viu? Então Mais uma vez Tá? Terminou? Não O que, que vocês vão fazer? Vai pegar um rino já velho, né? Que tem acabado. Você vai tirar a parte da escovinha e vai colocar um novo. Tá, vai fazer novamente. Porque se ficar em pelotado, ele vai conseguir tirar, melhorar. Porque às vezes em pelota, gente, mas não tem problema. Vai separando assim, ó. Uhum. Passar um pouco aqui embaixo Embaixo a mesma coisa Se você quiser, você pode passar o lápis preto primeiro Pra dar o efeito De mais volume Ou, muita hoje em dia, muita gente tá fazendo a, Passando um lápis aqui em cima e rima E já fica assim, ó, um efeito legal Não passa aqui embaixo Mas isso vai de cada um Como vocês preferirem Caso em pelló, que, que uma dica que eu faço? Sabe esses pincéis que vem, a mundinha? Você pode fazer assim, ó. Vem até tortinho. Pentear ele pra cima, ó. Que vai tirando. Ó. Tá? E se porventura você passou aqui embaixo, né? Você passou aqui embaixo. E também Você também pode fazer com a escovinha Separando Ou, sabe o pincel Pra passar, fazer o delineado? Então, esse fininho Outra dica é você Fazendo assim, ó Separando ele Que ele vai saindo também Não sei se vocês conseguem ver, a ponteira já tá preta Então, você também pode tirar dessa maneira Aqui embaixo Vai penteando assim, ó ele vai tirando, tá? Então, e quando você pensar, terminei, passa mais uma vez. Porque quanto mais você caprichar aqui no rímel, mais bonito fica a sua maquiagem, viu? Então vejam a diferença, gente. Esse eu não passei, tá? E isso eu passei, ó. Então, faz diferença um rio e um lápis. Facinho, né, gente? Uma dica. Pra quem não conhece, esse aqui é o Corvex. Pra que que ele serve? Pra alongar mais o cílio, né? Deixar curvadinho. Então, como que utiliza o Corvex? O Corvex. Ele parece uma tesourinha, ó. Mas não é. Não se assustem, você, essa parte aqui, ó, essa curvinha, você vai encaixar aqui no seu no seu olho, aqui na pálpebra, encaixou, tá, porque é certinho, você vai devagarzinho fechando e deixando os seus cílios pra fora. O que, que ele vai fazer? Ele vai curvar os seus cílios, tá, ele vai dar um destaque legal, uma fita legal. Quanto tempo? Conta um, dois, três, quatro, cinco, dá uma, umas três apertadinhas e tira. Quantas vezes eu faço isso? Bem, quantas vezes você desejar, quanto mais melhor. Eu faço três vezes, então, já fiz uma. De novo, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, tiro. A última vez, fecho. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, tiro, ok? Outra dica também, gente, quando você passar o rímel e porventura sujou aqui, sabe, aqui em cima e você não quer tirar tudo. Nossa, o que, que eu posso fazer então? Sabe a base? Aqui, ó, restinho que fica, você vai passar aqui no cotonete, tá? Pega o um cotonete, limpa aqui, ó. Pra ficar assim, E aí, o que que você faz? Você passa aqui, ó, limpando, ó. Eu não borrei muito, mas tem borro. Então, eu só vou limpando aqui, ó. A base vai cobrir o que eu borrei. Tá vendo? Hum? Serve até pro lápis de olho, quando você passa aqui embaixo. Inclusive, vou passar aqui embaixo. Não vou terminar agora, não. Vou passar o lápis. Aqui na linha d'água, ó. Olha a diferença. Ok. Agora sim. E se porventura, borrei? A mesma coisa. Toma uma esticadinha com cotonete com uma base, tá? Eu passo. E vou fazendo aqui, ó, rente. Contorno. E aí, olha, limpa, ó. Legal, né? Então, este foi o nosso tutorial de hoje usando lápis e rímel. Agora deixa o seu comentário aqui embaixo e me dica e me diga o que você achou das dicas. Beijo!